Olá, aqui é o Zanon e eu gostaria de te apresentar essa série em janeiro em três episódios, os três motivos que não te deixarão emagrecer em 2020. Com o objetivo de você deixar de fazer esses três motivos e traçar um planejamento que, que funcione, que te faça emagrecer em 2020. Então, vem comigo! O motivo 1 um, normalmente está associado com esse diálogo que eu tenho toda semana com alguns alunos, com alguns conhecidos e com alguns até desconhecidos. Mais ou menos assim. Ai, Salom, eu quero emagrecer, sabe? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou começar te perguntando, o que que você tá fazendo para emagrecer? Ah, eu não tô fazendo nada ainda, mas segunda-feira eu vou começar a dieta e eu tô procurando uma academia para me inscrever. Beleza, legal. Perfeito. Passou uma semana na semana seguinte, a professora me procura novamente. Ah, Zanon, o que eu, pra, o que eu faço para emagrecer? E segue a minha pergunta. O que você já está fazendo para emagrecer? Ah, então, segunda-feira eu vou começar a dieta e na... já estou procurando uma academia para me inscrever. Então, o primeiro motivo que eu posso falar para você é o seu pensamento. Como assim pensamentos, Zanon? Você Pensa demais. Você pensa demais, o que pensar demais te faz procrastinar demais. E você procrastinando, você se torna irresponsável com a sua saúde, com o seu peso, te torna indisciplinado. Isso não te ajuda no processo de emagrecimento. Toda vez que você pensa, você fica pensando nas coisas que não te agradam, que você não gostaria de fazer. E muitas vezes... ainda mas emagrecer é chato, cansa. Sim, eu entendo que é chato, entendo que tem inúmeros motivos que te atrapalham a emagrecer. A falta de tempo, a correria do dia a dia, o cansaço. Sim, eles te atrapalham. Ai, não, mas isso não é desculpa, realmente isso acontece. Eu sei que isso acontece, não tô chamando que isso é desculpa. Mas se você quer emagrecer, não tem outro jeito. Eu tenho que ser verdadeiro aqui com você. Você vai precisar agir. Então, primeira coisa... O primeiro motivo que não deixa emagrecer é a procrastinação. E a melhor forma de você é, quebrar a procrastinação e fazer é você ter um impulso de ação, é você agir, é você parar de pensar e começar a colocar em prática aquilo que necessita ser feito. Mesmo com um monte de problemas, mesmo com um monte de dificuldades. O que, que você faz? Você pega e tem um impulso de ação. Ontem eu, eu converso aqui com a Ana, com a minha esposa, e falo: ai, que preguiça, não sei que lá, dá preguiça. Dá. O que eu vou fazer? Um, dois, três e vai. Faz. Faz. Você não precisa começar da maneira mais perfeita. Você pode começar e aos poucos, e melhorando esse processo, redondando esse processo, no processo de emagrecimento, você pode começar treinando é, de maneira menos eficiente. Pode começar caminhando e aos poucos melhorando esse processo do exercício físico. Você pode começar a dieta. Meio errada, a alimentação meio errada, mas aos poucos você vai aperfeiçoando ela. E dessa maneira, você começa a emagrecer e começa a se habituar com esse processo do emagrecimento. Pois se você ficar só pensando, o que, que vai acontecer? Acontece quando o pessoal me manda aqui o WhatsApp. Ah, Ai Zanon, eu gostei do, do teu trabalho, condiz com meus objetivos, é isso mesmo que eu quero. Esse amanhã vira semana que vem, semana que vem vira depois do carnaval, depois do carnaval vira depois da páscoa, depois da páscoa vira depois de 7 de setembro, depois de 7 de setembro já é 2021 e você não emagreceu. O amanhã virou o ano que vem. Então se você quer emagrecer, você tem que agir. Independente das circunstâncias ao seu redor, comece, comece agora. Não pare para pensar. Não espere depois do carnaval. Não espere semana que vem. Não espere segunda-feira. Começa agora. Se inscreva na academia. Comece. Você começando na academia vai mudar a sua alimentação. Ai, não. eu não quero treinar na academia. Eu não gosto da academia. Treina em casa. Treina no parque. Mas procura uma forma de você treinar e se aperfeiçoar. Só dessa maneira você vai emagrecer. Sentado e fazendo a mesma coisa que você fez em 2019 e não emagreceu, não vai adiantar para 2020. Tô aqui para ser verdadeiro com vocês, tô aqui para ser duro e tô aqui para falar o que precisa ser falado. Mas com amor e carinho. Na semana que vem eu trago aqui o motivo 2. Então aguardem a próxima semana. Um abraço e até lá!